Pegando a propósito a mensagem da nossa ouvinte, Alice Mendes, ela fala assim Pétria, infidelidade entre mulheres e homens não, é, Se há diferença, não sei, mas as consequências são as mesmas Diz aqui Alice Mendes E a gente tá falando no nosso quadro Consciência no Cotidiano A respeito de fidelidade e infidelidade Homens são mais infiéis, mulheres são mais infiéis A gente segue nessa nossa série aqui para falar de ciência e consciência no nosso cotidiano, uma hora e trinta e nove minutos. Consciência no cotidiano Com Cláudia Feitosa Santana, neurocientista, colunista aqui do Revista CBN, Cláudia, boa tarde. Boa tarde, Petria. Boa tarde, Alice. Ela está esperando aí para saber quem é mais infiel. A gente faz hoje aqui um apanhado do que a gente falou nas duas últimas semanas, né, Cláudia? Você trouxe para a gente muitos estudos, é, muitas análises, comportamento inclusive dos animais, estudos em relação aos animais, para falar sobre fidelidade, infidelidade e para a gente amarrar né, no nosso quadro de hoje, essa nossa conversa, tem como a gente bater o martelo? Homens são mais infiéis, mulheres são mais infiéis. Como é que a gente pode olhar para ter consciência no nosso cotidiano e mais, consciência sobre a nossa natureza e agirmos sobre a nossa natureza com consciência? Então, vamos lá. Está é, cada vez mais difícil bater esse martelo. É, mas, então... Se um dia realmente, e pode ser que mais assim no passado, os homens poderiam ter sido mais infiéis, homem ser mais infiel que mulher está virando um mito. No sentido que. É... Como é que eu vou explicar? Vou explicar tudo direitinho. Em primeiro lugar. As estatísticas e as pesquisas são muito difíceis nessa área. E primeiro, por quê? As, pode ser que os homens não tivessem vergonha de mentir no passado, e hoje podem ter. Pode ser que as mulheres tivessem mais medo de mentir no passado, e hoje têm menos medo. Então, as estatísticas passadas são extremamente complicadas. Muitas das estatísticas sobre a fidelidade e infidelidade, sabe da onde que ela vem? dos estudos para doenças sexualmente transmissíveis, que são extremamente úteis. Só que eles não podem nem usar essa palavra. Eles têm que usar termos para saber o número de parceiros, se é seguro se não é, para saber a consequência disso nas doenças que são transmitidas. E aí que, por exemplo, o que é infidelidade? Infidelidade fidelidade é você fazer sexo com uma pessoa sem o consentimento do seu parceiro ou da sua parceira. Aí você imagina numa pesquisa para essas do, as doenças sexualmente transmissíveis, a pergunta assim, você teve um outro parceiro que não seja o seu marido ou a sua esposa é, nos últimos meses? A pessoa vai dizer sim ou não, e se ela está num relacionamento aberto? Não caracteriza a infidelidade? E se ela brigou, saiu de casa ou ficaram dois meses sem se falar e teve sexo com uma outra pessoa? Também não há infidelidade. Então a gente tem que tomar muito cuidado com todos esses números, mas olha só. É... A sociedade norte-americana, como sempre, são os melhores em ter estatísticas mais confiáveis. Dá para a gente generalizar? Pode ser que sim, porque mesmo que não seja exatamente igual, tende a ser muito parecido. E eles, da Universidade de Chicago, fazem já há um bom tempo algumas pesquisas nesse sentido. E olha só, o que, que eles mostram? E se, de fato, os homens antes eram mais infiéis, a tendência está mudando completamente nas últimas décadas. Então, quando você pega homens acima de 65 anos, isso para os americanos, tá? Um quarto diz que já foi infiel. E você pega mulheres menos de um décimo, né? vai dizer que sim agora se você vai para a população mais jovem é praticamente a mesma coisa tá ali ó muito parecido quando você olha as pesquisas de países nórdicos também tá muito próximo muito parecido então é isso vem mudando ao longo do tempo se é que sempre foi para os homens mais infiéis, que as mulheres, ou a gente também dizer de gênero feminino e gênero masculino, que é mais uma questão comportamental, exato. Eu queria te perguntar, Cláudia, nesse sentido, é uma, uma questão que me ocorreu assim desde o início dessa nossa conversa aqui no nosso Consciência no Cotidiano, é, à luz da neurociência, existe diferença, a gente está falando aqui de diferença de comportamento, mas existe diferença entre o cérebro da mulher e do homem, que a gente em que a gente possa estudar essas diferenças? Como é que a gente pode avaliar isso à luz da ciência? Tá, peraí. Antes de te responder, deixa eu fazer um ganchinho com o que a Alice Mendes trouxe. Boa. Que era, inclusive, o que ela estava dizendo, ela dizia assim, olha, não sei se tem diferença de quem trai mais ou não, mas eu sei que as consequências são igualmente ruins. Um dos grandes motivos hoje para a ciência se interessar e querer estudar a questão da fidelidade ou da infidelidade é justamente para dar mais diretrizes, mais é, como é que fala, mais informação para que a gente tome mais cuidado com os nossos relacionamentos, para que se for caminhar para acabar que não seja via infidelidade, porque quando ocorre a infidelidade, a maioria dos relacionamentos acabam Já, e, e a estatística também, eles acabam imediatamente na hora que você declara ou na hora que se descobre e que como o sofrimento que vem junto com a infidelidade é tão gigantesco e é maior ainda do que só o término sem a infidelidade em geral que é importante a gente cuidar disso então já falei que e aí Alice tem tudo a ver com consciência no cotidiano vamos tentar não nos machucar uns aos outros e por aí vai agora vamos lá para a sua pergunta como a gente tá vendo que se a gente vai a gente isso vai mudando e parece que tá ficando igual e a tendência justamente é essa, nessa questão, é, por exemplo, que a gente está falando da infidelidade, não tem mais muita diferença de gênero. E aí, como é que fica o cérebro? Bom, já que a gente está falando dessa história de igual e de diferente, é, vamos e, e, já, e já estamos falando do sexo, antes de eu falar do cérebro, vamos falar do orgasmo? Boa. Com toda, assim, não é para fazer a we não, com toda a seriedade. Bom, em geral... Os homens, quando tem problema para orgasmo, a maioria na média, o que é? É muito rápido. Para as mulheres, o problema em geral qual é? Não ter, não atingir o orgasmo. E aí muitos podem pensar assim, ah, mas o orgasmo do homem tem uma utilidade fisiológica, ele precisa ejacular porque o sêmen é o, que, o semi que vai fecundar e que vai ter o feto. O orgasmo da mulher não tem função. E aí que, óbvio que não precisa ter função. As mulheres também poderiam ter orgasmo, tanto quanto os homens. Só que, na verdade, tem função. A função do orgasmo da mulher é ajudar claro. o sêmen, facilitar o sêmen a subir. E tem vários estudos nesse sentido. Agora, mais interessante que isso e o que já caminhando para responder sua pergunta o que é vamos pegar o que acontece com uma mulher tendo orgasmo e um homem tendo orgasmo a química ali né os hormônios são completamente não completamente diferentes mas são muito diferentes só se você olhar para o cérebro dos dois o homem de um lado e a mulher de outro e não interessa se é heterossexual homossexual, não interessa a... a, a... Eu não estou falando homem com a mulher, eu estou falando um homem e uma mulher. Me tá. interessa a possibilidade. A circuitaria de prazer, ela é igual. É o prazer da pessoa tendo orgasmo. Não interessa se é homem e se é mulher. E aí, o que, que a gente vai com isso, né? Então, com isso, a gente percebe que o cérebro não tem tanta diferença entre o cérebro de um homem e de uma mulher, do gênero feminino ou do gênero masculino. O cérebro está muito mais para um fígado ou para um coração do que para o órgão genital. E isso, inclusive, eu falo, eu tenho uma sessão no meu livro que eu falo disso, porque a gente precisa ter essa consciência, a gente está focando nas diferenças. Inclusive, existe existe um questionamento, até que eu trago no livro, sobre o neurosexismo, que é pesquisas do passado que encontravam tantas diferenças entre o cérebro do homem ou de uma mulher, inclusive para mostrar que o homem era mais lógico, mais competente, e que hoje a gente já já, já se questiona isso. Porque as pesquisas já tinham um viés machista. Ou, às vezes, elas não eram nem propositadamente assim. Era mais inconsciente, era um viés inconsciente. Então, a gente está muito mais próximo do que diferente. Na verdade, mesmo sendo diferente, as semelhanças, as igualdades são muito maiores. E a gente precisa começar a focar mais nessa questão. Agora, uma pergunta também que eu queria te fazer. Eu fico pensando né nesses... É, nesses estereótipos de, de homem e mulher, né? A gente falou muito aqui no, no começo também dessa nossa série sobre a sedução, né? O que, que vinha primeiro, o amor ou a, o desejo pelo sexo, né? Na questão dos estereótipos, Cláudia, de quem nós somos, de como a gente aparenta ser, até nesse processo de, de atração do outro... Isso influencia também é, nos nossos relacionamentos? A gente vem falando muito é, dessa desconstrução né, das princesas, né? Falamos muito hoje das mulheres fortes, é, que muitas de nós somos e com muito orgulho. Como é que esse esse ser mais, mais essencial, ele tá nesse processo de você conquistar o outro, para estar tá perto de você, para uma relação, a gente tá falando aqui de uma relação fiel, ou de uma relação monogâmica, como é que tudo isso se, se desenha aí nesse processo, né, de, de conquistar, ou de sedução, ou de estar tá com o outro do teu lado? Ó. Oh. Eu ia falar aqui, pensei até em falar nos animais, mas vou deixar os animais de lado, vamos direto na, na nossa, no nosso ser humano mesmo. É, existe sim uma questão de que a mulher normalmente... Assim, aí eu estou falando do heterossexual ou eu até estou falando do, do homossexual, é, do, do homem homossexual que se interessa por um outro, aí depende, mas assim, tem, dá para dá os dois. Existe uma coisa da mulher se interessar por um homem é, com ombros fortes, um, uma estrutura de, de face mais alto do que a mulher, tem o, o interesse do homem por mulheres que têm um quadril mais alargado, que é sinônimo de mais fácil para carregar o bebê, inclusive de engravidar, tem uma série de coisas. Só que, hoje, essas coisas elas não fazem mais tanto sentido. Então, você pode até se sentir atraído ou não se sentir atraído por algumas questões que, inicialmente, podem não, até não serem interessantes, mas aí você vai encontrar um monte de casal que não segue nenhuma dessa regra. E outra, como nós estamos cada vez mais caminhando, estamos longe disso, mas para uma igualdade, né? a gente pode até falar um pouco mais aí de poder, uma igualdade, a gente caminha para isso porque hoje já é diferente do que era há 200, 300, 500 anos. É óbvio que ainda tem situações ruins por aí, mas como se caminha para isso, essa lógica não faz mais tanto sentido, porque você não precisa de um homem com ombros fortes para ir para a floresta caçar um leão, para trazer a caçada. Então, já não, isso vai perder no sentido. Inclusive, vai até, a gente vai até se aproximando um pouco mais. Os homens vão ficando, mais não tão musculosos, porque eles vão gastar o tempo com outras coisas. As mulheres aí vão fazer atividade física, e elas vão fazer atividade física em geral para ficarem mais saudáveis. Então, você caminha e vai tirando isso. Inclusive, já que a gente está nesse sentido falando dos estereótipos que a gente vai reduzindo, então se a gente vai reduzindo essas coisas elas vão perdendo aquele peso que elas tinham no passado. Totalmente. Um do, uma das grandes questões para esses problemas de relacionamento, que inclusive no passado, a gente está falando agora da, da, do, do nosso, da nossa sociedade, né? Assim, na nossa sociedade caminhando para um pouco melhor. É óbvio que não vai caber para todas. É a questão do poder, é um dos problemas, porque pensa só, quando nós somos desprovidos de poder, não tem uma, uma série de coisas extremamente problemáticas, inclusive sobre isso, não me deixe esquecer, vou dar uma dica de filme aqui até o final do programa, justamente sobre isso. Essa dif diferença, desigualdade de poder, ele é muito ruim tanto para a questão do gênero feminino versus o gênero masculino, quanto para um relacionamento, seja ele qualquer, entre duas pessoas. Porque se um tem muito mais poder que o outro, o que, que acontece? O desprovido de poder tem muito menos, é, como é que fala, negociação. Tem muito mais chance de ficar subjugado à vontade, aos desejos daquele Totalmente. que tem mais poder. E, e isso é muito sério é muito sério, e eu adoro que você falou isso agora, Cláudia porque, de novo, quando a gente conecta né, o poder da ciência é, com o que a gente vivencia nos nossos dias eu faço questão de falar aqui, eu tô até na, em algumas páginas que você fala a respeito disso aqui no teu livro Eu Controlo Como Me Sinto como a neurociência pode ajudar você a construir uma vida mais feliz, que inspira muito né, as nossas conversas aqui nesse quadro. E eu reforço qual o ponto. Ter clareza é ter poder. E o que, que isso quer dizer? Ter informação e ter é, clareza em relação às informações que nós precisamos sobre nós, o que, que a gente precisa conhecer sobre nós, sobre o nosso funcionamento. Isso é ter poder. E a gente pode, inclusive por meio de conhecimento científico, termos mais poder sobre a nossa engenharia, por exemplo, a nossa engenharia pessoal, para a gente se relacionar melhor, para a gente escolher melhor, inclusive, nosso parceiro, nossa parceira e tudo mais. Qual é a dica de, de filme que você deixa para a gente nesse sentido, Cláudia? Antes dela, é isso que você está falando, que é para uma mulher que está sofrendo violência em casa, que é desprovida de poder, mas ela vai ganhando clareza para conseguir sair daquilo, e é, por exemplo, para as mulheres que começam a falar: eu não preciso do meu marido para nada, porque ele não está pagando minhas contas, ele não está me ajudando em casa, ele não está me ajudando com os filhos. Eu estou fazendo tudo sozinha. Ele devia estar tá dividindo esse sofrimento, da carga pesada, do cansaço e não está. Ou seja, onde é que está isso, né? Ele não deveria estar tá ajudando, né? Ele deveria estar tá fazendo tanto quanto a gente, até a gente. Compartilhar, cai dizendo, né? O compartilhar da vida, é. né? Que é o bom e o ruim junto. Mas, então, eu vou te dar a dica de filme, mas antes de dar a dica de filme, ontem, pensando sobre a morte da rainha, eu fiquei pensando assim, com todo respeito à rainha, poxa vida, né? Se todas nós fôssemos uma rainha, a gente não precisaria de apenas uma rainha. Na colmeia, você tem a abelha rainha. E é só ela que manda ali, o resto é tudo operário, é ela que tem o direito, inclusive, da, da, da, da, da maternidade, não é? Assim, a gente precisa ter consciência disso, né? A gente precisa ter consciência de que todo mundo tem o direito de ser bem tratado, não é só uma rainha. Somos todas nós, temos 200 milhões de mulheres mutiladas no mundo. É demais da conta. Será que travou? Não, tá ótimo, tô te vendo perfeito. Não? Ah, então tá bom. <risos> ok. Filme. A dica de filme sobre poder, sobre essas mulheres que deveriam também ser nossas rainhas. Noche de fuego, 2021, tá no Netflix. É uma diretora mexicana, Tatiana Huetsol. Vários prêmios. Noite de Fuego. Eu vou é. assistir. Não assisti ainda. Adorei. Maravilhoso. Fala sobre esse assunto. Tem, tem muitos filmes, mas fala sobre as meninas que têm o seu corpo, a sua vida roubada. Mas assim, dá para assistir o filme. É até relativamente... Como é que se diz? Não, não é filme... É uma tragédia real, mas o filme é leve para a gente conseguir assistir até o fim. É isso. Vale a pena. Cláudia Feitosa Santana nossa, eu tenho uma neurocientista para chamar de minha colunista. Oh, quero falar que o pessoal está perguntando do seu livro. Deixa eu mostrar aqui o livro da Cláudia para quem está no YouTube. Se você está no Bom e Velho Rádio Raiz, o livro da Cláudia Eu Controlo Como Me Sinto. Para você que lê, que puder ler o livro da Cláudia, você vai entender ainda e muito mais aqui de algumas das conversas que a gente tem com a Cláudia falando sobre neurociência, nos ajudando a viver melhor no dia a dia Beijo pra você aí no calor. Tá calor aí em Portugal hoje? Como é que tá? Tá. tá. Tá sim. assim. Tá ar condicionado. Gostosinho. Beijo. <risos> Até sábado que vem. <risos>